Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Planetário EAD, Sistema Solar na Sala de Aula. Nessa semana falaremos sobre a estrela do nosso Sistema Solar, o Sol. E as nossas, a nossa videoaula será em duas etapas. No primeiro momento, na videoaula de agora, nós falaremos sobre o movimento anual e diário do Sol e de como ele influencia, então, a iluminação da Terra e a vida no nosso planeta. Na segunda parte, discutiremos o interior do Sol e como ele gera a energia que chega até nós. Então, hoje, falaremos sobre o movimento diário e anual do Sol. Esse é um tópico muito interessante porque, normalmente, nós pensamos que para falar de astronomia e para fazermos atividades práticas, precisamos estar à noite observando o Sol. Entretanto, podemos aprender muito sobre a natureza e sobre o Sol, a nossa estrela, em atividades práticas diurnas. Que atividades são essas? Justamente a que nós podemos acompanhar o movimento diário e anual do Sol e, dali, muitas coisas entender sobre o que acontece na superfície terrestre. Na semana passada, nós discutimos um pouco a respeito de como os antigos construíram o seu conhecimento a respeito da natureza e dos seus ciclos e como eles observavam o Sol, utilizando, inclusive, estruturas como observatórios uh, construídos com pedras e outras uh, fontes naturais que permitiam, então, acompanhar o movimento do Sol. Aqui nós estamos reproduzindo uma imagem do ciclo Haab dos Maias, que é um ciclo de 19 meses e que vai nos dar a passagem de um ano, 365 dias, aproximadamente o ano solar. Ano solar, o ano trópico, é o intervalo de tempo que passa entre o Sol retornar a uma mesma posição num dado dia. Em geral, nós usamos solstícios ou equinócios para fazer essa passagem do tempo e podemos, por exemplo, pegar o solstício de março, outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte e observarmos né, o movimento do Sol ao longo de um ano e quando ele retorna ao mesmo ponto, num próximo equinócio de março, nós teremos aproximadamente 365,242 dias passados. Este corresponde aproximadamente ao ano tropical. Então, como os antigos conseguiram medir e entender esse período e separar, inclusive, num calendário com meses, fazendo, então, o seu tempo ou o seu calendário? Nós podemos discutir isso em sala de aula e mostrar de forma prática como isso era feito. Vamos mostrar para vocês, então, uma atividade feita com crianças de uma escola da Rede Municipal de Porto Alegre, utilizando um sistema ou uma tecnologia, digamos assim, ancestral e muito útil, que é o gnome. O gnome é uma estaca que nós fincamos no chão de forma vertical e a partir então da observação da variação do comprimento da sombra que é produzida no chão, nós podemos tanto obter a direção real, a direção verdadeira dos pontos cardeais naquela localidade, quando observamos as sombras no, do gnome num dia qualquer, ou quando nós escolhemos dias específicos, como solstícios e equinócios, perceber a variação do comprimento das sombras e também fazermos várias relações a respeito desses dias, como solstícios e equinócios. Vamos reproduzir para vocês, então, o vídeo construído a partir das medidas realizadas pelas crianças. Então, aqui na escola, as crianças fizeram a medida usando o e usando cordas para marcar o comprimento das sombras. Nós usamos um software para então, a partir de uma imagem superior da escola, marcar o local onde foi feita a observação, que é então o que o vídeo vai nos mostrar. Essa é uma vista superior da escola. E aqui veremos então a reprodução do nosso gnom, essa vara fincada verticalmente no solo. E já percebemos então uma longa sombra. Nós podemos ir marcando ao longo de intervalos de tempo, durante o dia, o comprimento dessas sombras e vemos que aqui varia um pouquinho o comprimento desta sombra. No final do dia, a sombra vai ser sempre maior. Início do dia, na manhã, e no final do dia, nós teremos os maiores comprimentos de sombra e também é possível, a partir dessas medidas, encontrar ou perceber o exato instante em que o sol nesse dia estará na sua máxima altura no céu, que é o nosso meio-dia solar verdadeiro. Então aqui estamos passando novamente o vídeo e vemos a sombra variar um pouquinho. Aparentemente, nós não estamos vendo grandes comprimentos, grandes variações no comprimento da sombra. Agora vamos reproduzir um segundo vídeo no mesmo local com medidas feitas em outro dia. Então agora veremos novamente as medidas realizadas pelos estudantes, mas num dia distinto do primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Será que nós vamos encontrar diferenças marcantes entre esses dois dias? Veremos. Novamente uma vista superior da escola e o ponto onde realizamos as medidas. As medidas aqui são realizadas, são possíveis de ser realizadas, amarrando cordas no guinon e marcando no chão, fincando com pregos, aonde cada sombra aconteceu. É possível, claramente vocês podem perceber, que aqui neste dia a sombra é muito menor do que no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Vamos passar o vídeo novamente para chamar a atenção a esse aspecto. Começamos no início da manhã a medir as sombras. Vemos que a sombra diminui de tamanho num determinado momento do dia até alcançar o seu máximo comprimento neste dia. Novamente, então é possível ver que de fato, entre o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês e esse segundo, o comprimento das sombras são bastante distintos. Então, acabamos de ver dois vídeos que reproduzem as medidas realizadas por crianças de uma escola da Rede Pública de Porto Alegre a partir da utilização de um gnome, uma vara fincada no chão, e da utilização de cordas para marcar no chão o um momento ou o ponto em que a sombra da vara uh, atinge o seu comprimento naquele intervalo que nós estamos marcando. Então, isso é uma, são, é uma atividade que nós fazemos ao longo de um dia inteiro, começando 10 horas da manhã, por exemplo, indo até 2 da tarde, ou se começa às 9 da manhã, vai até às 3 da tarde, e podemos então, acompanhar a variação dessas sombras. Nós vimos dois vídeos e foi possível perceber uma, um, uma distinta variação, uma marcante variação no comprimento das sombras nesses dois dias. Nós escolhemos, nesse caso, os dias de solstício de inverno e solstício de verão. No solstício de inverno, o sol está mais baixo no horizonte e, portanto, as sombras produzidas pelo sol ao longo do dia serão mais compridas ao compararmos, por exemplo, com o solstício de verão, quando o sol vai atingir as suas máximas alturas durante o período, por exemplo, da estação do verão, mas no dia exato do solstício de verão é quando o sol atinge, numa dada localidade, a sua máxima altura no céu e, portanto, a sombra será bem menor do que comparada ao solstício de inverno. Tá? Podemos fazer esse tipo de observação também, por exemplo, nos equinócios. E veremos que as sombras estarão intermediárias em comprimento ao comparar com os dois vídeos que nós fizemos. Nós podemos realizar esse tipo de atividade em um dia qualquer. Quando fazemos em um dia qualquer, estaremos observando a variação das sombras estaremos observando o meio-dia solar verdadeiro, que é a menor sombra ao longo do dia, e através dessa atividade podemos obter a direção verdadeira dos pontos cardeais em cada cidade. É uma atividade muito interessante, a partir daí inclusive trabalhar com o conceito de rosa dos ventos e direções colaterais associadas. Quando nós usamos esse tipo de atividade para fazer observações ao longo de um ano com os estudantes, marcando dias de solstício e equinócio, eles podem, então, perceber a variação das sombras e como os antigos, ao fazerem esse tipo de atividade cotidianamente, puderam construir a noção de uma passagem longa de tempo, de um período de tempo que vai corresponder a um ano. Justamente o que nós vimos na imagem do ciclo de Raabe dos Maias. Então, essa é uma atividade extremamente interessante que pode ser realizada tanto com crianças das séries iniciais quanto os estudantes do ensino médio. Se nós estivermos com os estudantes do ensino médio, também é possível trabalhar alguns conceitos de geometria associados a este tipo de atividade. Ao longo da semana, vocês encontrarão roteiros detalhando esse tipo de observação e também trabalhando as diferentes formas ou diferentes abordagens que nós podemos ter desse tipo de atividade em função da etapa da educação básica em que nós estivermos trabalhando. Uma outra maneira de também acompanharmos o movimento anual do céu, desculpe, do sol, é observarmos, marcarmos no céu, a posição do sol sempre ao mesmo horário. Então, um trabalho que é de longo período com os alunos, por exemplo, tirando fotografias da posição do, céu, do sol, usando algum prédio, alguma, alguma construção que seja marcante no horizonte, e sempre fazer a fotografia no mesmo horário, por exemplo, às 10 da manhã, às 11 da manhã, e vai ser possível observarmos uma figura que é chamada de analema. Essa figura, então, vai mostrar como é ao longo de um ano o movimento do Sol. Então, a analema é uma figura que nós construímos a partir da observação diária da posição do Sol, sempre ao mesmo horário no céu. Vamos mostrar agora uma construção desta imagem disponível na internet que mostra passo a passo como fazer esta atividade. Essa é, claro, uma atividade que demanda um ano inteiro, mas que também é muito interessante de mostrarmos aos alunos. É possível encontrar no YouTube vários, várias reproduções de como uh, se, se constrói uma analema. Aqui, então, escolhemos uma delas. Num primeiro momento, né, quem construiu esse vídeo foi mostrando ponto a ponto a posição do céu. E o sol onde se encontrava, na sequência foram adicionando as imagens das fotografias do sol. Então é importante ressaltar que esse tipo de atividade, nós pegamos sempre imagens, tiramos imagens do sol ao mesmo horário, sempre às 10 da manhã, às 9 da manhã, às 2 da tarde. É possível ver que ao longo do ano, alguns dias, eles não conseguiram boas imagens, E aqui novamente reconstruindo a figura. Essa figura, que representa aproximadamente um oito ou um infinito, está mostrando a variação tá, do movimento do Sol, ou mais precisamente, o quanto ele, ao longo do ano, vai estar a diferentes alturas num mesmo horário, numa dada localidade. E é justamente pelo Sol atingir diferentes alturas no céu e, portanto, iluminar ou aquecer de forma distinta aquela localidade ao longo do ano, que nós teremos as variações macro na temperatura, ou seja, as estações do ano. Aqui, nesse caso, eles marcaram também as datas e nós vemos que a máxima altura do Sol nessa localidade está acontecendo em junho e a mínima altura está acontecendo em dezembro. O Sol atinge a sua mínima altura num determinado dia, numa determinada localidade ao longo do ano, no solstício de inverno e atinge a sua máxima altura no solstício de verão. Portanto, com essa atividade aqui, é possível inclusive identificarmos que esta é uma cidade que se localiza no Hemisfério Norte, pois o verão acontece em junho e o inverno acontece em dezembro. A construção de um analema é um processo de um ano inteiro, mas através dela nós podemos trabalhar o aspecto da variação da altura do sol Aquele ponto no meio em que cruza o 8 correspondem aos equinócios, então em março e setembro nós vamos ter o sol naquele horário na mesma posição e essa também é uma atividade muito interessante de ser realizada. Então vimos até o momento duas maneiras de acompanhar o movimento diário ou anual do sol, tanto usando um gnome, a vareta né, fincada verticalmente no sol, quanto usando a, a obtenção de imagens, fotografias, do sol sempre no mesmo horário ao longo de um ano. Essas são atividades, então, externas, né, que dependem também da variação do tempo e também da disponibilidade de tempo de um projeto que vocês queiram realizar com seus alunos. Mas nós também podemos ter uma ideia dessas variações, tanto da altura do sol, quanto uh, da posição do sol no nascimento e ocaso, usando softwares educacionais. Na semana passada, nós apresentamos para vocês o software estelário. Através dele, podemos fazer a reprodução do céu em qualquer posição da Terra, em qualquer época, e inclusive, como destacamos na semana passada, inclusive, podemos olhar como seria o céu se estivéssemos na Lua ou em Marte. Então, é possível também, em sala de aula, utilizarmos o estelário para discutirmos com os alunos que, de fato, o Sol não nasce no leste nem se põe no oeste, mas o Sol, ao longo do ano, vai nascer na direção leste e se pôr na direção oeste. Então aqui nós imprimimos a tela do estelário em alguns dias para marcar esta variação. Aqui nós temos então uh, o sol nascendo no leste, a data está em 2014, no dia 20 de março aproximadamente 6h42 da manhã. Se nós então buscarmos as datas próximas, por exemplo, né, dos uh, solstícios e equinócios Apenas para que a gente possa ver a variação maior nessa andada do Sol ao longo do horizonte, nós vamos ver, por exemplo, agora, no dia 30 de março, um pouquinho mais adiante, percebemos uma leve mudança na posição do Sol, ele não está mais exatamente na direção do ponto cardeal leste. Fomos agora para abril e chegamos, então, aproximadamente no solstício de inverno para o hemisfério sul, do dia 20 de junho de 2014. Poderíamos fazer isso para qualquer ano. E vejam só que a posição do Sol no horizonte variou significativamente. O quanto variou essa posição? Nós podemos inclusive usar Estelarium para medir angularmente essas distâncias e vamos então perceber, ou vamos obter, que o Sol vai, no solstício de inverno, nascer mais a, sul, a, a norte do ponto cardial leste e estará 23 graus e meio distantes do ponto cardial leste. Voltando então, agora já estamos aqui em agosto e chegamos aproximadamente próximo ao, sul, ao equinócio de primavera no Hemisfério Sul e vemos que novamente o Sol está nascendo na posição do ponto cardial leste. Seguimos adiante, Fomos para outubro, novembro, chegamos aqui em dezembro no solstício de verão, em torno do dia 22 de dezembro. Novamente, vemos então que o Sol agora, ele vai nascer mais ao sul do ponto cardeal leste e esta distância que ele percorreu também vai equivaler a 23 graus e meio. Então, o estelarium, aqui estamos usando o exemplo de uma atividade, é possível realizar várias outras, também nos auxilia a mostrar para os estudantes, ou mesmo propor que eles construam esse tipo de atividade para perceber essa variação na posição do Sol ao longo do ano, no nascimento e no ocaso. Então, o que, que o movimento né, diurno, anual e diário do Sol nos mostra? Tá? A partir da observação desse movimento do Sol, e aqui vale a pena a gente ressaltar que... Até este momento, nós estamos usando como referência a nossa posição na Terra, olhando para o Sol. Não discutimos em nenhum momento se nós estamos num sistema geocêntrico ou heliocêntrico. Porque para nós que estamos observando, para as crianças, os estudantes, que estão observando no seu entorno e fazendo esse tipo de atividade, o seu referencial é o referencial da Terra. E estamos vendo o Sol nascendo esse ponto. Tá? Podemos fazer a discussão de que, do ponto de vista... Do fenômeno da explicação de fato que ocorre é que a Terra translada em torno do Sol e o que nós estamos vendo é uma projeção desse movimento. Mas, para um primeiro entendimento dos estudantes, não é necessário fazer essa discussão. De fato, nós vemos o Sol nascendo e se pondo e fazendo o seu movimento diário e anual. E a nossa perspectiva é na Terra. Mas, o que acontece é que, Justamente, a Terra faz o seu movimento em torno do Sol, na sua órbita de translação, e ao fazer isso, ela também faz esse movimento tendo o seu eixo do mundo, o eixo da Terra, no qual a Terra rotaciona em torno de si mesmo, ele está inclinado com relação ao plano da órbita em torno do Sol. De quanto é essa inclinação? Essa inclinação é de 23,5 graus, justamente, o, a distância que nós podemos obter entre o ponto cardial leste, por exemplo, e a posição que o Sol vai nascer no solstício de inverno ou de verão. Nós estamos vendo na Terra, do ponto de vista do observador que está na Terra, o que está acontecendo no espaço, que é o eixo de rotação da Terra, inclinado em 23 graus, com relação ao plano da órbita em torno do Sol. Mas muitas vezes essa troca de referencial pode ser um pouco difícil para os estudantes e até mesmo para nós, então podemos ir por etapa discutindo o que nós observamos e num segundo momento, trabalhando de uma forma mais ampla, a possibilidade de sair da Terra e enxergar de fora o que está acontecendo. E hoje nós temos uh, várias ferramentas que nos permitem fazer isso. Nós temos observatórios, uh, satélites que orbitam a Terra, por exemplo, e que estão 24 horas observando o Sol. Tá? e uh, observando a Terra também. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo produzido pela NASA que mostra a variação da iluminação da Terra ao longo de um ano em que nós vemos o resultado do eixo de rotação da Terra estar inclinado em 23 graus e meio com relação ao plano da órbita. Mostrarei agora para vocês um vídeo disponibilizado pela NASA que mostra imagens reais da Terra iluminada pelo Sol ao longo de um ano e que a partir dessa observação percebemos a variação da iluminação da superfície terrestre em função da inclinação do eixo de rotação da Terra estar a 23,5 graus com relação ao plano da órbita. Aqui temos a Terra e estamos vendo a variação. Vejam, esta linha temos um momento em que metade da Terra está iluminada e no restante nós temos né, essa variação que vai e volta dessa iluminação. O momento em que a Terra está, essa linha está vertical com relação à imagem, corresponde aos dias de equinócio, seja o equinócio de março ou o equinócio de setembro. Neste momento, nós temos os dois hemisférios igualmente iluminados e por isso nós falamos em equinócio, noite igual, duração de noite e dia igual. Quando nós vemos essa linha variando, tá? iluminando o hemisfério sul, o polo sul da Terra, ou o polo norte da Terra, nós estamos, então, nos, caminhando em direção ao solstício de inverno ou de verão, de acordo com o hemisfério. Aqui é interessante também mostrarmos para os alunos que quando nós temos o solstício de verão para o hemisfério norte, vamos ter o fenômeno do sol da meia-noite. Durante seis meses, no polo norte, nós teremos o sol visível. Neste mesmo período, teremos seis meses de escuridão no hemisfério sul. Da mesma forma, quando nós temos o solstício de verão no hemisfério sul, teremos o polo sul durante seis meses com o sol acima do horizonte, enquanto o hemisfério norte vai ter seis meses de escuridão. Então também é possível usarmos essa tecnologia que nos permite sair do sol para perceber o que está acontecendo do que, do ponto de vista da Terra, nós estamos enxergando nessa variação da posição do Sol no nascer e no ocaso. Nessa variação dos comprimentos da sombra ao longo do ano, nós podemos também agora ter uma visão do ponto de vista de um olhar externo ao Sistema Solar. Para que a gente trabalhe um pouco mais agora a respeito dessa noção de estações de ano, nós vamos mostrar uma outra ferramenta para vocês. Acabei de mostrar para vocês um vídeo da NASA que mostra a Terra sendo iluminada do espaço pelo Sol. Uma visão externa e nós vemos, então, como varia a iluminação sobre a superfície terrestre em função da inclinação do eixo da Terra, do eixo de rotação da Terra, com relação ao plano da órbita. Nós podemos também trabalhar esses conceitos usando uh, ferramentas ou softwares educacionais que estão disponíveis na internet. Para finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês um desses aplicativos. Uh, ele foi desenvolvido pela Universidade de Nebraska, ele pode ser usado na internet, ou seja, estando online, ou ele pode ser baixado para o computador e ser utilizado independente de estarmos com acesso à rede ou não. Uh, embora ele esteja em inglês, ele é de fácil utilização e vocês também encontrarão ao longo da semana roteiros explicando detalhadamente esse aplicativo. Vamos, então, mostrar de forma geral todas as potencialidades desse tipo de trabalho e como, eles podem, como podemos aplicar em sala de aula. Então, vou mostrar agora para vocês uma outra maneira, uma outra ferramenta em que podemos trabalhar em sala de aula, abordando, dependendo também da etapa na qual nós estamos trabalhando, diferentes aspectos. Esse é um aplicativo da Universidade de Nebraska que vai mostrar diferentes visualizações do espaço e do que está acontecendo em função do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Aqui nós vemos então essa visão do espaço, essa visão externa com a Terra orbitando em torno do Sol. Aqui embaixo nós temos uma, um calendário né, e que mostra a diferença, a variação ao longo dos meses, podemos então ter uh, escolher dias específicos da posição da órbita da Terra ao longo da uh, uh, sua posição em torno do Sol. Uh, neste quadro nós vamos ver então uh, uma ideia dos raios solares né, atingindo a superfície terrestre e temos então um observador, uma observadora que nós podemos variar a sua posição. E neste quadro aqui embaixo nós vemos como na posição desse observador os raios solares estão chegando mais ou menos inclinados. Isso pode nos auxiliar a entender a variação da temperatura na Terra em função da inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano da órbita na translação, no movimento da Terra em torno do Sol, movimento de translação, ao fazer esse movimento estando com o eixo de rotação inclinado em 23 graus e meio, nós vamos ter aquela diferença na iluminação que nós mostramos no vídeo há pouco e podemos ver aqui sobre a Terra em diferentes posições, ou seja, como o fato da Terra ser esférica também vai influenciar em como ela recebe ou como ela é aquecida pelo Sol ao longo de um ano. Aqui também neste quadro é possível ver uma outra, uh, visualizar essa informação de uma outra maneira. Aqui nós teremos um círculo né, que está marcando, dando a seguinte informação. A gente pode imaginar que é um raio do Sol, um raio do Sol, que está emitindo uma quantidade específica de energia e que essa mesma quantidade de energia ao longo do ano vai iluminar um quadradinho ou dois ou três quadradinhos. Aqui a ideia é tentar mostrar que, a variação da temperatura está relacionada aqui, uma unidade de energia emitida pelo Sol, que num determinado momento ilumina uma pequena área da superfície terrestre, ao longo do ano, em função da variação da inclinação dos raios solares ao chegarem na Terra, vai ter que iluminar e aquecer uma área muito maior. E é justamente em função desta variação que nós vamos ter as variações, as mudanças no clima e as estações do ano. E dependendo da nossa posição sobre a superfície terrestre, nós vamos estar então em diferentes zonas climáticas. Aquelas linhas né, que nós aprendemos lá em geografia, como os trópicos de Câncer, Capricórnio, o Círculo Ártico, Antártico e o próprio Equador, eles estão relacionados a como o Sol ilumina a Terra, ou como os raios solares incidem sobre a superfície terrestre ao longo do ano. Eles estão marcando essas informações. Então, por exemplo, se nós formos aqui para aproximadamente o dia 21 de março, né, em que nós estamos vendo que, que sobre o Equador o Sol está incidindo perpendicularmente, ou seja, o Sol está a pino neste dia no Equador, para quem mora nessa região, estamos vendo aqui embaixo, ó, e aqui vai nos mostrar aproximadamente o ângulo que está incidindo o Sol. Nós temos aqui então os equinócios acontecendo. Então quem está no Equador está vendo o Sol a pino, mas quem está em outras regiões da superfície terrestre, não vai ter o Sol a pino, porque depende da latitude, porque a Terra é esférica. Da mesma forma podemos andar, por exemplo, até o solstício de junho, aproximadamente em torno de 21, 22 de junho. Então o que vai acontecer? O sol estará incidindo perpendicularmente sobre o trópico de câncer. Então novamente aqui nós estamos vendo o sol incidindo perpendicularmente. Neste dia, para quem está sobre o trópico de câncer, o sol estará a pino a 90 graus. Mas se a pessoa estiver em outra localidade sobre a superfície terrestre, nós vamos ter variações na incidência. Tá? Então, entre os trópicos, nós temos a zona tropical. Vamos ter, então, entre os trópicos e os círculos Ártico e Antártico, variações na temperatura para a zona subtropical e temperada. E para dentro dos círculos Ártico e Antártico, o que nós vamos ter é que, dependendo da época do ano, o Sol incide tão, uh, tão com, com uma angulação uh, quase tangente à superfície o que levará, então, que eu tenha ou o sol da meia-noite ou a ausência de iluminação, no caso, quando ele estiver praticamente tangente à superfície. Então, por exemplo, se botarmos nosso observador aqui, vamos botar devagarinho, vamos vendo, aproximando ele aos pouquinhos aqui do polo, nós vemos ó, que os raios estão cada vez mais inclinados até que são paralelos, ou seja, não chegam a iluminar a superfície terrestre. Nessa aula, então, procuramos trabalhar o aspecto de como a variação do movimento anual e diário do Sol vai influenciar na iluminação da Terra e na vida sobre a superfície terrestre. Procuramos, então, enfatizar diferentes abordagens que nós podemos realizar e, principalmente, como é possível tratar de forma prática, seja em atividades externas, seja utilizando softwares educacionais, esses assuntos que podem ser adaptados de acordo com a etapa que nós estivermos no ensino fundamental ou da educação básica. Ao longo da semana, vocês vão encontrar materiais com roteiros detalhando mais esses aspectos que nós discutimos em aula. E o nosso segundo, a nossa segunda videoaula, então, tratará da, do interior solar, vamos discutir mais a respeito uh, do, dos conhecimentos físicos que nós temos, astrofísicos da nossa estrela, o Sol, discutindo o seu interior, discutindo os fenômenos que vão acontecer dessa interação, como auroras, ah, e vamos discutir um pouco também a respeito de qual é a fonte de energia do Sol. Então, esperamos que tenham gostado dessa nossa aula e até a nossa próxima videoaula. Hum.